Sabe qual a improvisação? Tava falando até do seu cigarro, espera ele fazer conseguias no seu pulmão Cê tá ligado que eu vou avante Quando ele fazer com as guias no seu pulmão Não vai botar a culpa no cante Sabe muito bem que eu vou um sofrer. Por isso que eu tive que te admitir Claro que eu faço conseguias Hoje eu mato prato e vocês morrem de mim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 Sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Você sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, você sabe conduta. Mentira, no caso é você. Corta bigode e de perna curta. Fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso paleta do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com palavras do gol Porque como ele me sentou do lado menor. Segura, seu louco Esse cara é perdeu já com medo dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é assim que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha E também que eu pela com você oh, oh, oh, oh, Você tem muito para é ensinar e eu muito para aprender hey, então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa 17 anos, seu brinquedo é de plástico e atirar água Essa oh, é a realidade, oh. amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu oh.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 Yeah, yeah, yeah. Uh, uh, uh, uh. Pode mandar um salve pra tua mãe. Me acompanhe, depois dessa eu te mando tomar banho. Vai então, cê não entendeu, parceiro, por isso que cê me erra. Não adianta mandar um salve, sem ainda tá em meio a guerra. Eu não tô em meio a guerra, mano, calma eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar. Só que não importa, aqui é sem ladainha. Mas acaba na história, difícil a fazer melhor que a minha. Uh! É né? arrogante, por isso que rima a erro. Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Nós já sabemos só contar nós mesmo arrogante E também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também tá, oh, ah, tá eu Agora o teu espelho tá quebrado É sete anos de azar Tudo eu venho a te ensinar Pode crer, isso é verdade Tenho o dobro da humildade Também é o dobro da verdade. Não sei quem.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 De hipócrita na improvisada, as portas estão sempre abertas e a mente sempre.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 Nunca pronta e nunca ator, Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo que meu versos vale ouro Agora eu de mistura, eu de amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabo com a barata no pique da bomba atômica No pique ah! da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas é não vai voltar junto de quebrada vem pra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 eu de boca, seu chego, você Demorou, parceiro, mas eu faço de RAP. Pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr. Se a barata voadora só lamento, tomou uma voadora, sai voando daqui, caindo da frente. Não dá tempo de correr, porque meu parceiro, esse é meu rolê. Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer, eu sou a barata voadora foi pra cima de você. Então vem pra cima de mim que eu tenho a chinela na mão e não vai arrumar nada, cliste, risca, macrão. Aê, parceiro, oh, vai é oh, oh, o seguinte: aqui você pode ir pra cima que nós é o style free. Você não é o style free. Qual Seu tá? problema era cadê Dedrinho? Palmas, <Pô, risos> família, pra sua bacla... macraia. Obrigada a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e